Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início a mais uma leitura para o signo de leão. Como está o momento de leão? Vamos lá, transmutação e o mau uso do poder. E vamos complementar com esse outro tarô. Ok, Rainha de Copas, dez de Copas, sete de Paus e seis de Copas. Leão, é o momento de transmutar. As falhas. Não ficar se culpando tanto. Mas se reerguer para fazer tudo diferente. Tem a energia aqui de alguém que errou muito e se sente mal por isso. E pode inclusive estar andando em círculos. Quebrando a cara. Por consciência pesada. E o momento pede transmutação. Chegou o momento de mudar essa energia e recomeçar de formas diferentes. O sentimento de culpa já é um grande avanço, porque mostra o quanto sua consciência se expandiu. Também serve. Para quem se sentiu vítima de alguma situação, é hora de transmutar essa energia de você. Transformando dor em alegria, culpa em fazer o bem. E como isso pode ser feito? Primeiro, cuidando de você. Em seguida, cuidando ou ajudando o próximo, e aí você vai ver tudo se transformar. E está em um momento bom no seu convívio familiar, ou com as pessoas à sua volta, mas parece que algo tem mexido com você, com suas emoções, te desestabilizando, e tem a ver com momentos do passado. Talvez você tenha errado no passado e essa situação ainda está viva em você. Ou surgiu algum sentimento para que você olhasse para aquilo com outros olhos. E não mais jogando para debaixo do tapete. Até para destravar a sua vida daqui em diante... E só depois que fizer isso, seguindo o trajeto da sua alma e sua intuição, é que você vai se sentir bem e em harmonia com você mesmo. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo.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 A superfície, os sentimentos purificados. Ou seja, tem sentimentos aqui muito profundos, enraizados, precisando ser olhado, trabalhado e dissolvido. E vou trazer também o mantra dessa carta, deixa eu pegar. Eu permito sentir o mais profundo de mim e acolho quem eu sou, tá bom? Gratidão.